Fala galera, mais um Dorote no Canadá, começando pra vocês E hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente aprendeu Vivendo no exterior todos esses anos São quase seis anos já, morando fora do Brasil né? Uh, e a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que a gente aprendeu Coisa que a gente evoluiu nesses últimos anos Então, se você está interessado nesse vídeo, fica com a gente Check it out. <música> Pra quem tá chegando agora, nunca viu meu canal, não sabe quem eu sou, meu nome é Thiago Deotti, dono da Truise Travel Intercâmbio. E a gente tem unidade no Brasil, no Canadá e na Austrália pra poder ajudar vocês a vir fazer o seu intercâmbio aqui no exterior. A gente já ajudou mais de 300 pessoas a sair do Brasil e a realizar os seus sonhos. E aqui do lado tá a minha esposa, Ana Paula Abuso, gerente de marketing da Truise também, que tá sempre nos vídeos comigo, né, meu amor? Sempre nos vídeos. Também tem um canal aqui no YouTube. A gente tá aqui hoje no Kate's Park. Ah, em North Vancouver, aqui em British Columbia um parque muito bonitinho, muito legal para trazer os cachorros, fazer um churrasco vir curtir com seus amigos, curtir uma prainha aqui em Vancouver também, e é um lugar muito tranquilo também para fazer as nossas gravações é né? muito Exato. bom, né? que para quem não entendeu, a gente mora em Vancouver né? você não explicou essa parte, moramos em Vancouver exatamente, moramos é. em Vancouver Exato. moramos em Vancouver no Canadá então aqui no canal tem muitas <risos> informações sobre o Canadá também sobre o período que a gente morou na Austrália a gente morou 4 anos na Austrália, agora estamos morando no Canadá então, a gente tem aí um tempinho de experiência para falar o que, que a gente aprendeu nesse tempo todo. Mas vamos lá, a Paula vai começar esse vídeo falando para vocês as experiências que ela teve e o que que... Começa aí, vai, fala, fala pra gente, fala que eu te escuto, vai. Uma coisa que para mim mudou bastante nesse período que a gente morou fora é que eu me tornei uma pessoa menos consumista. Porque, é, um, a gente, quando a gente estava na Austrália, a gente não sabia necessariamente se a gente ficaria por lá. Então a gente não podia ficar comprando coisas, porque a gente ia fazer o que com essas coisas depois, né? Isso é verdade. Dois, a gente sempre morou em <risos> apartamentos ou estúdios, né? Lugares muito pequenos, então também não, a gente não tinha a gente mora como... hoje, né? Exato, então a gente também mora hoje. Então não é como se a gente tivesse muito espaço pra ter muitas coisas, né? E que eu não tenho, não tenho mais nem lugar para guardar essas coisas não. E também porque a gente passa a viver uma vida muito mais regrada né, financeiramente Porque você tem seus objetivos, aplicar visto ou pagar curso, etc Então você não tem como simplesmente gastar dinheiro com coisas que você não precisa e não que eu seja um exemplo nesse sentido Mas eu tenho menos necessidade de comprar coisas assim Que nem antes eu comprava, eu comprava muita coisa no cartão de crédito Outra coisa que eu não faço mais porque a gente não tem mais cartão de crédito Agora a gente tem, mas a gente ficou quatro anos na Austrália é. sem cartão de crédito Então desacostumei a, a ter cartão de crédito, a pagar a coisa em 12 vezes Não, a gente, é, não tem mais isso, tem assim mais se eu isso. quero comprar alguma coisa eu tenho que pagar a vista Porque é assim que funciona né, no Brasil então esse, esse, essa minha relação com o consumo, com comprar coisas, materiais, mudou bastante Deita, deita quieta Deita, deita. Não, não, não. deita quieta. Ai, Falei uma coisa que você aprendeu uma coisa que definitivamente mudou muito pra mim Quando eu saí do Brasil e vim morar no exterior Fui morar na Austrália pela primeira vez Foi, foi respeitar um pouco mais O que vocês no Brasil gostam de chamar de subemprego Saca? É, o garçom a é faxineiro, o porteiro Eu já falei aqui no canal que eu odeio essa palavra Porque na verdade tudo é emprego, nada é subemprego Você falar que Porque o cara é porteiro ele é subemprego Quer dizer que ele é sub por quê? Porque ele ele é menor do que você, então é, é, esse tipo de pensamento que a gente tem no Brasil, a gente acaba mudando muito aqui no exterior, justamente porque aqui todo mundo é muito igual, a gente não tem, não tem tanta divisão de classes ou alguma coisa assim, a, a, a faxineira do meu prédio, ela também vai comer nos mesmos restaurantes que eu vou, o, o cara que sabe, sei lá, mora na cobertura, eu posso nos restaurantes que ele vai, então não, não é porque a pessoa tem um trabalho X ou Y que ela é menor ou maior do que eu, isso vale não só para né, a galera do subemprego, mas na parte contrária também, na galera que, sei lá, é médico, é, advogado, engenheiro. E aí o cara acha que ele é superior, ou a menina acha que ela é superior, porque só ela por tem isso, essas né? qualificações. É. E aqui o seu diploma ele é só um papel ele não quer dizer que você é melhor do que ninguém, ninguém porque vai te você tem um diploma porque... ninguém vai te tratar ah. melhor por conta disso você não vai pegar um lugar melhor no restaurante porque você tem um diploma você for é policial aí você vai ser bem, um pouco mais bem tratado agora de é, é aqueles esse negócio muito com o policial bombeiro bombeiro é. o veterano de guerra né e essa galera eles tratam um pouco melhor tem um tratamento diferenciado sim porque eles são vistos como heróis, na verdade é justo, o, que tem... é justo, é justo. o que também é diferente do Brasil, né? A violência é diferente, a criminalidade é, é diferente É, não é totalmente comparar. diferente é. Então isso, isso foi uma coisa que mudou muito pra mim assim, é, é Você sair um pouco Descer um pouco do salto É, é todo mundo nem, igual que não existe isso, né? Ninguém tá abaixo Ninguém tá Exato, cima, é. tá todo mundo trabalhando Todas as profissões são importantes pra Gente, que... tá todo mundo fudido do mesmo tá jeito todo mundo... <risos> Tá todo mundo se fudendo do mesmo jeito <risos> Eu super achei que você ia tacar uma mensagem Uma mensagem assim <risos> bonita Todo mundo. Ah, é uma mensagem bonita, gente, você acha que tá se fudendo? Eu também tô, a Paula também tá, o link, bem. só o link não tá se fudendo, né, link, de resto é tudo certo. Clica nos anúncios aí, galera, que aparece no canal. Clica nos anúncios, se inscreve no canal e compra o intercâmbio comigo, por favor. Ai, que absurdo. Não tira essa parte do vídeo, não, ficou engraçado. Bom, outra coisa que eu aprendi nesse, nesse período morando fora, é, acho que não só eu, acho que muita gente também tem esse aprendizado, eu espero que tenha pelo menos. É que você passa a respeitar. O <risos> que tá acontecendo? <risos> Ai. É que você passa a respeitar muito mais outras é, pessoas diferentes de você, né? Pessoas, de, por exemplo, de outra religião, de outro país, uma cultura diferente, qualquer coisa, né? Um, sei lá, um estilo diferente, você aprende a não é, julgar tanto as pessoas, sabe? Não ficar encarando, olhando, comentando sobre a vida dos outros. As é uma decisões coisa... da pessoa, é, né? É, que é uma coisa que aqui é considerado muito mal educado, assim... No Brasil, a gente repara muito né no que o outro está vestindo, no que o outro está fazendo. Ah, tem muito isso em São Paulo, de você ir de chinelo no é, shopping, por exemplo. A galera te olhar no shopping. do pé à cabeça. No Rio, isso é muito normal, por exemplo. é E aí, quando você né? percebe que as pessoas aqui não se importam com isso, quem né? não, não tem essa, assim, qual é a sua religião, o que, que você faz na sua vida, tanto faz. Desde que você não esteja atrapalhando ninguém, tanto faz. E aí você começa a, a, enten a entender que não faz sentido isso, sabe? Ficar reparando o que o outro tá fazendo, ficar julgando, ficar falando da vida dos outros, sei lá. Depois, de, depois que você começa a focar nos seus objetivos, ver sua vida, e ver que tá todo mundo ali vivendo suas próprias batalhas, você não fica mais reparando nessas coisas, sabe? Você não Exatamente. tem mais tempo pra isso, pra ficar julgando os outros, ou falando da vida dos outros, sei lá. Pelo menos é uma coisa que eu acho que... Não sei se tem a ver necessariamente com viver no exterior, mas eu acho que tem a ver mais com você conviver com pessoas diferentes, sabe? Uhum. E ter assim, todo mundo tem um objetivo, então ninguém fica cuidando da vida do outro, sei lá, pelo menos eu acho que é a minha opinião. Uma outra coisa que eu aprendi bastante no exterior também é dar uma, um pouquinho mais de valor ao dinheiro, é você fazer matemática do quanto aquele negócio custa versus o número de horas que você vai precisar trabalhar para poder ter aquilo. Não. É, no Brasil, como a gente não recebe por hora, a gente não tem essa noção. Não tem essa noção. Ah. Na Austrália, você recebe 20, 25 dólares por hora. Aí você vai jantar, você gasta 30, aí você pensa, pô, mas eu vou ter que trabalhar uma ou duas horas para poder pagar esse jantar. É. Então, eu aprendi a dar um pouco mais de valor ao dinheiro, assim. Eu ainda gasto bastante, eu sou péssimo com dinheiro, mas já, já tô muito melhor do que eu era antes. Muito mais controlado financeiramente. E dá, dá um pouco mais de valor ao dinheiro. Quando eu trabalhava no correio, que eu trabalhava pra caramba, entregava caixa, dirigia e carregava peso e tudo mais. Pô, gastar aquele dinheiro que eu ganhei trabalhando o tanto que eu trabalhava, carregando caixa e etc. Com, com besteira, você fala, puta velho, não vou sabe é e você tem uma noção é muito complicado. maior assim tipo ah eu quero comprar um negócio que custa mil dólares você sabe quantas horas você trabalhou para comprar aquilo sabe quantas horas você tem que trabalhar para poder comprar um negócio de mil dólares é isso é você tem mais poder pelo poder aquisitivo né você consegue comprar as coisas com mais facilidade mas eu acho que você tem, você pensa um pouco mais antes de comprar talvez você até porque mais ou menos isso né quando você é imigrante no começo da vida você tá buscando outros objetivos então, você tem coisas que você precisa pagar então você presta mais atenção as suas aspirações são você tá outras é. você acaba guardando dinheiro e dando valor ao seu dinheiro para poder renovar o visto e para tentar ficar no país né porque não é barato você conseguir migrar né a, claro, claro. É caro você fazer uma imigração, é caro você pagar visto, pagar agente de imigração, traduções e, e, e milhares de coisas. Então você acaba dando muito mais valor ao dinheiro que você tem, X com o que você gasta, sabe? Então é, é, é mais ou menos isso. É uma coisa que eu aprendi bastante aqui e que eu acho que você leva pra vida inteira, né? Sim. É Com certeza leva a vida inteira. Então respeitar o próximo e, e, e dar mais valor ao dinheiro, você acho que são as, as, as coisas fundamentais, assim, as melhores que eu aprendi no exterior foi mais ou menos isso. E, e também né, aprender a, a respeitar outras culturas, né? Aonde a vai o teu limite, onde vai o limite do próximo. Aprender tem... a pensar um pouco mais no próximo também, eu acho. Isso. Porque pensar no, em comunidade, né? No exterior tem muito isso, de você pensar primeiro na, nos, nos outros, na né, sua comunidade, e depois em você. Então você, por exemplo, se você vai jogar um lixo no chão. Não é que você não vai jogar só porque é errado Você não vai jogar porque você tá poluindo um lugar que é de todo mundo, não é só seu Então é um pensamento muito individualista que a gente tem no Brasil E que no exterior é diferente, é um pensamento muito mais comunitário Então esse senso de comunidade também é uma coisa que a gente aprende muito mesmo aqui na pele Uma outra coisa que para mim fez bastante diferença também Eu acho que eu aprendi a desapegar E não só de coisas materiais, né, como eu comentei, como por exemplo, quando a gente vai, quando sai para o exterior, você tem duas malas, então você aprende a desapegar de coisas materiais, mas você também aprende a desapegar de ideias fixas que você tinha. Ah, quando eu tiver 30 anos, eu tenho que estar com o um emprego X, tem que ter minha casa, tem que ter um carro, tem que estar casado, tem que, sabe? Você começa a perceber que essas coisas mudam muito, sabe? Que você não precisa necessariamente ter um plano fechado quando você tem 20 anos de idade. Tudo bem mudar, sabe? Tudo bem se você quer mudar de profissão, tudo bem se você, com 30 anos, resolveu mudar de vida, resolveu fazer um intercâmbio, resolveu ir pra fora e agora os seus planos não são mais aqueles. Tudo bem se você, sei lá, tá com 30 anos nas costas e ainda não tem a vida definida, ainda não tem... Não sabe como vai ser o dia de amanhã, tá, tá tudo bem. Você aprende a desapegar um pouco dessas cobranças. Eu acho que talvez por não estar perto da família você aprende a desapegar um pouco disso sabe quando você tá longe de todo mundo você é meio não que não tem ninguém para te cobrar <risos> você é meio que faz o que você tá afim de fazer né é. eu acho que isso que é legal você não tem essas cobranças da sua da sua do do, do, do, do, do, do da sua comunidade né das pessoas ao seu redor então você tem mais liberdade para desapegar desse tipo de pensamento ah, eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo não não tem sabe você faz o que você quiser desde que você esteja feliz é, e é desde isso que aí, te sabe? faça feliz é isso aí. E sabe o que vai fazer vocês felizes e me fazer feliz? Se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, comentar e mandar um e-mail aqui para info@travel.com. Se você quiser fazer intercâmbio também, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido. A gente espera que as nossas dicas, as nossas filosofias de vida aqui no Canadá estejam ajudando vocês Esse a decidir é o, o plano. Vibes. Vibes Esse é o, é o vídeo mais good vibes do canal. E se você também mora fora, se você também teve essa experiência, está tendo essa experiência, deixa aqui nos comentários o que, que você aprendeu, o que, que mudou na sua vida. Uma coisa que você pensava antes e agora você já acha que não é mais tão relevante. Vai ser legal também ter essa conversa e saber qual é a opinião de vocês. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo com mais doguinhos, com mais coisas aí sobre a vida no exterior. Tem bastante conteúdo para entrar no canal esse mês, então fiquem de olho. Pelo menos dois vídeos por semana. E se não tiver dois vídeos por semana, vocês cobrem o Thiago. <risos> quem faz edição é você quem grava é você, lindo. manda e-mail pra Paula, paula.com e cobrem oh, ela, galera, esse é o e-mail pessoal da não. Paula esse é o e-mail pessoal da Paula e se ela cortar essa parte do vídeo eu vou passar o telefone <risos> dela, o whatsapp pessoal para vocês nos comentários beijo pra vocês, até o próximo vídeo